Qual foi a matéria mais legal que você gravou no Pânico, que você acha, Charles? É A matéria mais legal do Pânico? É. Que vocês assistiram, né? É, acho foi que na... sim. Foi na... Algumas, né? Porque isso é a mais legal foi do meu aniversário, que a Sabrina e as PanicCast fizeram. Foi legal mesmo, é verdade. É, foi a maior emoção. Foi muito legal. A maior emoção. Você ficou emocionado? Em 2000, isso, em 2010, na, no parque, lá em... Hop Rarity, 2010, que eu fiz 30 anos. E em 2012. Não, foi pra RedeTV. um aniversário foi demais. Em 2012. Demais. Na. Que vocês foram pra Bandeirantes. É. Foi na minha casa. Foi eu muito lembro. legal. A gente tava viva da tua casa, é verdade. Eu lembro. Eu adorei verdade. aquele do Hope Harry. Foi muito bom com a Sabrina, né? Isso, porque. Ele, e ele tentou namorar a Sabrina nessa é época. É mesmo? Não tentei namorar a Sabrina, não, porque que caralho, a. Tá Charles? A Sabrina é minha amiga de coração, tu sabe, né? Você Sim. sabe ah, disso. Eu sei, meu caralho, não, eu mas que você quis namorar? Não, mas... E a Dani não, Bolina? É... Você tentou namorar a Dani Bolina? Não, porque a. a... Qual, qual paniquete você tentou namorar, Charles? Fala é, pra gente. A Fernanda Lacerda Midgata. Eu tenho o sonho de namorar ela. É. É. Lógico, você tem? Lógico, porque eu Você quer eu tenho muita amizade por ela pela minha de gata. Você ficaria gata... pelado na frente dela? Não sei, eu já. Eu já, eu já... <risos> <risos> <risos> já... O peru duro. Aguarde confia. Tá, aguarde. <risos> vamos aguardar. É melhor. Caralho, eu adoro. Aguarde vamos, confia. Vamos aguardar. Aguarde e confia. Melhor a <risos> gente aguardar, é verdade. Aguarde e confia. Agora, o confuso. Qual a paniquete que você ma... achava mais linda lá, confusão? A mais de todas que eu gosto, mais é essa aí que faz aniversário hoje, nossa melhor amiga, a Carol um Dias. Você era louco, você é louco por ela? Mas às vezes bastante louco. Como que é, às vezes? <risos> eu era louquinho por ela e